Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Live Database. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que a semana de vocês tenha sido ótima. A minha não foi tão boa, né? não vamos nem comentar. Eu tenho falado bastante no, no Instagram, né? Eu tenho feito até lives lá. Então, me sigam no Instagram para vocês saberem é, mais, né? Se vocês tiverem interesses e não tiver, também não tem problema, né gente? Não tem problema não. Mas vai tudo melhorar, né gente? Né? 2020 tá quase acabando, vamos torcer pra 2021 ser bem melhor. Apesar de eu não ter expectativa nenhuma pra 2021. Nenhuma, por quê? Porque eu botei expectativa em 2020, né? E é isso aí. <risos> gente, muito obrigada a todo mundo tá aí no chat, dando boa noite. Desejo uma boa noite pra vocês também. Deixa o like aí, gente, porque hoje a live vai ser diferente, tá? Hoje eu vou fazer uma live de notícias, eu, eu fiz até um, um documento com todos os tópicos que eu quero abordar aqui para vocês e que depois da live eu vou pegar esse documento e eu vou postar na descrição, tá? para ficar explicadinho o porquê. Como eu não tenho como transcrever uma live desse tamanho... Pedro, obrigada, tá? Por atualizar a sua assinatura. Gente, super chats e membros, eu vou agradecer no final, tá? É, que acho que fica melhor, fica mais organizado. Então, depois eu vou pegar tudo que tá nesse documento que eu criei, eu vou jogar na descrição, por quê? Porque eu não vou conseguir uh, fazer transcrição de uma live para quem tem deficiência auditiva. Então, vai ficar tipo um compilado das informações nesse, desse documento na descrição para quem tem deficiência auditiva. tá? Depois eu vou criar uma legendinha avisando né aqui embaixo sobre isso, tá? Bom, antes a gente começar aqui, gente, a, a falar né sobre, sobre o filme, o reboot do filme, eu peço mil desculpas que eu não consegui trazer esse conteúdo antes, mas, de qualquer forma, é, eu já gravei um outro vídeo sobre isso e gravei um extra que vão vir na semana que vem. Eu tive alguns problemas pessoais, eu não consegui trazer o vídeo antes, tá? Então, eu tô fazendo essa live também meio que como um pedido de desculpas, tá? Então, eu espero passar todas as informações bem sucintas até o momento, de tudo que saiu até o momento pra vocês. E eu também peço pra que vocês acessem o nosso site, que é o residentevodatabase.com, Barra Reboot, R-E-B-O-O-T, que lá tem todas as notícias pra vocês, tá? Eu tô tentando postar tudo lá pra vocês ficarem bem informados e, claro, as fotos todas no Instagram também, tá? Então fica mais fácil se vocês seguirem assim, tá bom? Vamos lá, gente. É, não esqueçam o like, tá? Não esqueçam de dar o like e de divulgar essa live também pros MIGs, né? pra gente poder atingir mais fãs aí de Resident Evil, que é muito importante sempre, né, a gente tava aí com a meta dos 100 mil inscritos até o final do ano, mas do jeito que tá, não vai, e não tem problema também, posso não estar tá crescendo no, no YouTube, mas as outras redes estão indo muito bem, obrigada, né, e é isso que importa, é, perde de um lado, ganha do outro, né. Uh, salve para todo mundo que tá chegando, né, todo mundo que tá chegando aí, é, obrigada pela presença. E vamos então começar aqui, gente. É, que eu quero, eu fiz aqui umas umas imagens aqui para mostrar para vocês. Então eu vou mostrando essas imagens aqui para vocês. Eu separei algumas imagens, tá? Pra gente poder começar os trabalhos nesta live aqui. Bom, no dia 6 do 10, né, a gente fez uma live Comentando esse elenco oficial que foi revelado. Seis primeiros atores do elenco, né? Uh, são eles. Então, eu vou falar da, da esquerda. Na verdade, isso aqui é a minha direita, então vira uma. Fica complicado. Mas é da esquerda para a direita. E de... é, primeiro em cima e depois a parte de baixo. Então vamos lá. Então a gente tem a Kaia Escodelário, de Maze Runner, para fazer a Claire. A gente tem o Robbie Amell, de The Flash e Revenge, que vai fazer o Chris. A gente tem a Hannah John Kammen, que fez Homem-Formiga e a Vespa e vai fazer a Jill. A gente tem o Tom Hopper, de The Umbrella Academy, que vai fazer o Albert Wesker. A gente tem o Avan Hogia, eu não sei se eu falei o nome dele certo, de Zumbilândia 2, que vai fazer o Leon S. Kennedy. E a gente tem o Neil McDonough, que é de Capitão América e de The 100, que vai fazer o William Birkin, tá? Esses atores já estão aí fazendo, é, postando nas suas redes sociais. É, a, a gente tá vendo aí direto o Rob Amell, principalmente, ele é o mais ativo nas redes. Ele tem um canal na Twitch também, ele fica jogando Warzone, Among Us. Ele não interage tanto com o chat, mas de vez em quando ele pega uma mensagem ali, Dá aquela sabonetada, porque, né, gente, contratos são contratos. E ele sempre comenta, ah, tá sendo divertido, né, ah, tô gostando muito, ah, obrigada, né. Quando você fala, ah, que legal, né, tá fazendo, né, o, o, uh, o filme, ele, ah, pô, que legal, né, sim, tá tô muito feliz, tá sendo muito divertido e tudo mais, né. A história do filme, tá, a história desse filme vai ser uma adaptação da história do Resident Evil 1, e do Resident Evil 2. Eles vão pegar as duas histórias, eles vão unir e vão criar um filme. Isso significa que este filme não será necessariamente canônico. Aliás, ele não será canônico, tá? Eu já tinha trazido algumas informações aqui para vocês a respeito desse filme. Depois eu vou deixar o link do outro vídeo que eu fiz lá atrás, que era rumor de, de um insider do, do, do mundo do cinema. E que ele tinha comentado uh, a sinopse dos personagens dentro é, daqueles, daquelas, daqueles testes de elenco, né? Eles fazem uma ficha, depois a agência que faz aí a escolha de elenco vai atrás de atores que se encaixem nesse perfil. Aí a gente leu da Claire, do Chris, que serão os dois protagonistas. A gente leu a ficha do Leon, que é um personagem de suporte, né? Então, não necessariamente vai ser canônico. Assim como os filmes da de Perry, por exemplo, não são canônicos também, tá gente? Os filmes da S.D. De, os filmes não, os livros, desculpa. Os livros da de Perry, eles são bons, eles são muito legais, mas eles têm várias diferenças em relação aos jogos, então eles não são canônicos tanto é que tem histórias inéditas dos livros da S de Perry, assim como as histórias da Mila são inéditas, por exemplo, mas que trazem ali os mesmos personagens. Tem história, tem duas histórias inéditas dos filmes da dos livros da S de Perry, eu tô com um filme na cabeça, porque né? Dos livros da S de Perry que trazem a Rebeca como protagonista, e em um dos livros tem a Claire e o Liam juntos, só que a Rebeca que é a protagonista. Só que é uma história totalmente inédita, totalmente diferente, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, Resident Evil virou o um multiverso, né? A gente tem uh, o multiver, A gente tem o universo dos jogos, a gente tem o universo agora das reimaginações, que tem algumas diferencinhas, a gente tem o universo dos livros da S. D. Perry, o universo dos filmes da Mila. A gente vai ter uh, o, o universo agora desse reboot, tá? Então, é, tem, várias, tem vários universos diferentes que contam histórias diferentes, mas que tem a, a essência dessas histórias. Porque são produtos licenciados. É basicamente isso, não é um produto oficial como a animação que é feita pela Capcom, né? É um produto licenciado, terceirizado, vamos dizer assim. Por isso que são diferentes, tá bom? Bom, o diretor é o Joannis Roberts, de Medo Profundo e Os Estranhos 2, Caçada Noturna. E a produção vai ser da Constantin Filme, que é uma subsidiária da Sony Pictures. E é a mesma dos filmes do Paul Anderson, e que agora também está produzindo lá o Monster Hunter, que vai sair em dezembro nos cinemas. E também da série original em live action da Netflix. Vai ter filme... Vai ter série, vai ter animação, vai ter village e sabe-se lá Deus o que mais que vai ter. Isso é só o que tá confirmado, tá? As gravações já foram iniciadas, tá gente? Durante a segunda quinzena uh, do mês passado, então já começaram as filmagens lá no Canadá, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima imagem para vocês para a gente ir comentando um pouquinho a respeito de cada uma. Essa imagem aqui é da cidade de Greater Sudbury, lá no Canadá. tá? E esse lugar, ele já foi usado também em outras produções cinematográficas no passado. tá? O prefeito da cidade se chama Brian Bigger, Tá todo feliz, ele até fez uma declaração. Estamos felizes em poder celebrar o retorno de filmagens e de produções de televisão em Greater Sudbury e tudo mais. Então, não é a primeira vez que essa cidade é usada como cenário para fazer produções cinematográficas, né? Deve ser uma cidade bem badalada, porque toda hora deve estar tá tendo um, né? uma nova, <risos> um novo filme lá, uma, uma série sendo filmada é, e tudo mais. Eu acho que ela deve ter bem carinha, assim, de cidade americana, apesar de ser no Canadá, né? Deve ter, deve ter uma carinha, assim, de cidade meio americana, assim. Então, devem ter vários, várias questões também de, é, sei lá, apoio financeiro pra isso e tudo mais, né? Então, eu acho bem interessante isso. E, como eu disse para vocês, o Rob e a Mel têm comentado sobre isso, ele vai fazer o Chris. E a Caia Escodelário também andou postando nas redes sociais sobre... É, marcando que ela estava em Sudbury, no Canadá, né? Então, várias fotos estão aparecendo uh, nas redes sociais, né? Dessa Dessas filmagens aí dos bastidores, né? Essas fotos são feitas por pessoas que moram lá perto, né? Deixa eu só beber uma água, gente. e que estão toda hora tirando é, fotos, fazendo filmagens e mostrando nas redes sociais, principalmente no Reddit, que eu não sei usar o Reddit, mas eu tenho visto, porque é, tem um amigo meu que ele sempre posta no Twitter as fotos, que é o Roronoa Wesker. Eu sempre marco ele no Instagram, né? inclusive acho que vocês já deviam seguir o Roronoa Wesker também, para vocês ficarem ligadinhos, tá bom? Aí, no fim de outubro, gente, a atriz e dançarina Marina Mazepa, ela postou um Reels da criação de uma personagem que ela vai fazer para o filme. Esta personagem é ninguém mais, ninguém menos, e eu fiquei muito feliz por isso, do que Lisa Trevor, a filha do arquiteto da mansão Spencer. Se vai ter Lisa Trevor... Vai ter, talvez, ou flashbacks na mansão, lembrando que os protagonistas são a Claire e o Chris, então os outros personagens são personagens de apoio. Portanto, o que a gente vai ver, que a gente pode ver, sejam flashbacks do Chris, Uh, e da Jill e tudo mais, contando o que, que eles viveram na mansão Spencer e que ocasionou tudo aquilo. Porque eles já disseram que o foco da história vai ser a uma trágica noite em Raccoon City, em 1998. Ou seja, é mais pro lado da história do 2 do que da história do 1. Um. Então, talvez, eles façam alguns flashbacks. Eu imagino uma coisa meio, talvez, que nem eles fazem lá, né... É... É, Residência Rio, sabe? Que mostra o passado, aí daqui a pouco tá se mo mostrando né, alguma, alguma outra coisa, assim, sabe? É, mostra o passado, daqui a pouco tá no presente mostrando outra coisa, alguma, outra, alguma, alguma coisa que o personagem esteja vivendo naquele momento, que vai ajudar ele a partir de uma coisa que ele viu no passado. Sabe? Eu, eu acho que pode ser isso, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, eu separei o Reels da, da atriz, né? Da Marina Mazepa. Inclusive eu conversei com ela... Pelo... Eu conversei com ela pelo Instagram e ela tá toda empolgada. Ela falou que a história da Lisa é fascinante e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu coloquei aqui na tela, tá? Vamos lá. Deixa eu pôr o som. Ela falando, ela... É ó, eu. como ficou. Oh, It took us 30 to build me. <risos> Olha lá, 30 minutos pra fazer essa... Tipo, uma prótese <risos> da cabeça dela. <risos> e ela brincou, falou que ela não é... Ainda bem que ela não é claustrofóbica e tudo mais, né? Então... A Marina ela é, uh, além de ser, ela é também atriz e dançarina, ela é contorcionista também. Então, eu acho que eles devem ter pego ela também para fazer uma coisa meio, é, talvez meio... É, sei lá, se a Lisa vai fazer algum movimento, né? Não meio monstruoso, assim. Então, eles pegaram ela, pegaram esse, essa... Eu vou deixar passando aqui, gente, o, o Reels dela, enquanto a gente estiver conversando. Mas eu não sei se, de repente, eles pegaram essa, esse rosto dela pra já criar a Lisa. Por quê? Porque fica bem mais fácil, né, gente? Pra é, criar a Lisa a partir de, uma, de um molde. Porque, assim, se toda hora eu for ficar fazendo maquiagem nela... É complicado, né? Ela, gente, pessoal perguntando aí no chat se ela respirava. Sim, tinha uns buraquinhos para ela respirar. Ela falou que ela, graças a Deus, ela não é claustrofóbica, mas ela respirou, ela, ela comentou depois embaixo que ela, ela respirou por uns buraquinhos e tal, né? Mas realmente, deve dar uma afliçãozinha, né? Criar um molde da sua cabeça. Então, ela tava comentando que ela... É, eles... Fizeram esse molde pra fazer o molde da cabeça dela. Então, acho que eles devem, devem criar a Lisa. E aí, já veste esse negócio nela. Tipo, como se fosse criar o um Nemesis. É melhor do que ficar criando uma maquiagem. Porque a Lisa, pra quem não sabe. Aquela, aquela, aquela coisa da Lisa ser toda, toda esquisita. Ela tem vários rostos. Não sei se é rostos ou rostos. Costurados nela. Então, por isso que ela tem essa... Ela, ela é tão bizarra. Ela pegava o rosto das cientistas mulheres, ela matava essas mulheres, arrancava o rosto e colava nela, porque ela falava que era o rosto da mãe dela. Então, para ela não perder a mamãe, ela grudava o rosto da mamãe nela, para ela não perder mais a mamãe. Então, por isso que eu acho que fazer maquiagem não vale a pena, então as mulheres já criam essa prótese de borracha e depois só bota a roupa nela, né? É, é mais fácil, digamos assim, né? Aí eu até conversei com ela, ela falou que tá super empolgada. É, eu conversei com ela pelo Instagram, né, porque eu marquei eu marquei ela numa postagem, ela repostou, aí eu agradeci e dei as boas-vindas a ela. Eu fiz isso com todos os atores, dei as boas-vindas a eles, né. É, e ela agradeceu o apoio, né, ela falou que é, ela tá super empolgada, que a história da Lisa é fascinante. Então, eu acho que vai ser uma baita de uma adição, na história aí, uh, deixa eu tirar aqui o negócio da Lisa, na, na história desse filme, né, porque, pô, a Lisa Trevor é uma das melhores, uma das melhores coisas já colocadas na, na história de Resident Evil, né, do remake do 1, né, tá, vamos mostrar aqui, essa próxima imagem aqui é o RPD, né, que também são, são imagens aí que, que o pessoal tá, tá fazendo lá das filmagens, né? Lá. E aqui já pode ver que o cenário do RPD já tá pronto, né? Inclusive, aquela capa que eu postei pra vocês aqui mais cedo, que é essa imagem aqui, é já eles filmando. Tem até vídeo disso aqui, ó. Tá? Tem até vídeo já disso, então eles já estão fazendo as filmagens aqui. É, tem cena do, do caminhão descendo a rua, né? Que deve ser o caminhão que vai separar o Leon e a Claire, que devem se encontrar nessas nas circunstâncias todas e tudo mais, né? Então, já estão já tão filmando. E era legal porque, se vocês forem lá no nosso, no nosso Instagram depois, tem várias imagens que eu fui postando também, tem do, da loja de armas, que também já divulgaram. Tem de, do processo de criação dessas pilastras do RPD, de colocar as bandeirinhas no RPD, ó. Essas bandeirinhas que foram colocadas depois, a parte interna. Então tem, tem várias imagens bem legais lá no nosso Instagram. Não tô postando tudo também, porque tem tipo umas imagens que é tipo, mano... É uma pilastra, eles falam, nossa, que da hora, né, uma pilastra, bem fiel a pilastra, né, então, eu, né, eu preferi mostrar imagens mais consistentes, né, então, o pessoal tá, tá bem, né, tá indo super bem na criação aí do cenário, né, uh, e aí, é, essas imagens aqui do, do RPD, dá pra ver que, que esse portão aqui, é, né, ele tá bem parecido com o do jogo, então, acho que tá bem fiel, tanto ao remake quanto ao jogo clássico mesmo, do 2, do né? E se a gente vai falar de Resident Evil 1 e Resident Evil 2, a gente tem que falar também das novas adições no elenco, tá? As novas adições no elenco foram dos seguintes personagens anunciados no dia 2 de novembro. O Chad Rook, o ator Chad Rook, que também fez The 100 e The Flash, ele vai fazer o Richard Aiken que é o responsável pelas comunicações da equipe Bravo, tá? O, o Richard é aquele que é picado pela, pela Yao, né? Que é aquela cobra gigante, né? Uh, depois a gente também teve aí a adição do Donald Logue, que fez Gotham, né? E ele vai fazer o Brian Irons, né? Então, ó, personagens aí do 1 um e do 2, né? E também a Lily Gal de The Handmaid's Tale. Gente, toda vez que eu vou falar The Handmaid's Tale, vou falar o conto da Aya, que é melhor, né? Ela vai fazer o papel de Ada Wong, tá? Então, esses atores já foram confirmados, eles já estão postando nas suas redes sociais. Então, é real oficial, tá? Deixa eu botar a imagem aqui. E essa imagem, inclusive, deixa eu tirar aqui o logo da Promobit, gente, rapidinho. Essa imagem aqui, o próprio ator, o Chad Rook, já disse que ele é super fã da franquia, tanto dos filmes anteriores quanto dos jogos, né? Ele já disse que ele é fã. E aí ele postou essa imagem aqui, eu não sei de onde ele tirou essa imagem, mas eu é, eu, eu peguei dele lá e tô repostando aqui pra vocês pra mostrar, né? Que esse é o elenco agora atualizado, né? Então, da esquerda pra direita aqui, tem o Rob como Chris, a Kaya como Claire, o Tom como Esker, o Neil como Birkin, a Hannah como Jill, o Avan como Leon. É Avan ou Avan, não sei. Uh, e aqui, ó, esses últimos três aqui são os novos, né? Então, é o Chad Rook que vai fazer o Richard, né? Pegaram essa foto aqui do Richard, que tá, tipo. Sem Suelen, mas tudo bem. <risos> Meu Deus! Tanta foto do menino Richard pegar uma foto dele sem Suelen. Mas tudo bem. Tem o Donald Log aqui também, inclusive, ó, dá para ver que ele tá atrás de alguma, alguma coisa, algum lançamento de Gotham, né? E ele vai fazer o chefe Irons, né? E aqui a Lily Gal também que vai fazer o papel da Ada, tá? Então, assim, essa imagem foi postada por ele, né? É, a Lily Gal também já postou no Instagram, ela não colocou lá diretamente é, Ada Wong, mas ela colocou hashtag Resident Evil e uma carinha assim, né? No Instagram, é, eles postaram a imagem do, do, do site Deadline.com, né? Que foi o site que deu a... Que foi o primeiro site que deu a notícia aí Uh, da adição deles. E aí eles falaram... Ah, o Chad Rook foi bem, bem vocal, assim. Agora eu posso confirmar. Tô feliz pra caramba. Acho que é uma, o maior post que eu já fiz na, nesse Instagram. É a coisa mais legal e tudo mais, tá? Então, eles estão super empolgados. E, inclusive, o Deadline, ele tá noticiando esse reboot como um filme de origem. Ou seja, pelo andar da carruagem vai ter sequência. Né? Então, assim... Eu acho que a gente vai ter aí Resident Evil 3, sim, um filme mais focado, talvez, na Jill. Ou, de repente, já vai direto pro 4, ou pro, pro Code Verônica, já que a Claire é a protagonista. né? Então, é um filme de origem, tá? É, lembrando que esse, esse filme, mais uma vez, tá, gente? Ele não tem nada a ver com a série da Netflix, Tá? O próprio, o próprio showrunner da série da Netflix, ele deixou claro que a série da Netflix tá seguindo uma, uma, um caminho diferente desse filme reboot, tá? Então ele deu a entender que ele tá usando os jogos da série principal do 0 ao 7, ao né, ou até o 8, não sei, porque ele falou os oito jogos anteriores, né? Então a gente não sabe se ele tá colocando zero no, no balaio ou se ele tá excluindo zero totalmente, né? Tem o Code Verônica também, que é da série principal, mas que a própria Capcom fala, ah, é o oitavo jogo da série principal, porque ela tá se baseando nos jogos que tem números, não que o Code Verônica não seja canônico, né? É que a Capcom faz a, a, a bagunça e a gente tem que ficar explicando depois né? o que que significa. Mas eu não sei se vai ser, já contando o Village, ou se vai ser contando até o 7. a gente não sabe, né? Mas, de qualquer forma, ele falou que é, ele tá se baseando na história dos jogos e criando como se fosse a própria continuação dele. Então, ele tá criando ali como se fosse a fanfic dele do que seria, é, de como seria a continuação da história de Resident Evil no futuro. Aí vai ter a Jade, a Billy Wesker e aquelas coisas todas lá. Inclusive, ó, se vocês quiserem, gente, lá no nosso site também, eu criei uma sessão compilando todas as notícias dessa série live action da Netflix, tá? É, Resident Evil Resident Residente-Evil-netflix, tá? Deixa eu jogar o link aí para vocês, mas depois eu vou pôr tudo na descrição. Mas esse é o link aí que eu tô mandando para vocês no chat, tá bom? Bom. Uh, e aí eu quero fazer algumas, algumas observações finais, né? Que, mais uma vez, gente, nenhuma dessas duas obras live action são canônicas em relação aos jogos e às animações, tá? O Infinite Darkness, aquela No Escuro Absoluto, que vai ser a série de animação... Distribuída pela Netflix, porém produzida pela Capcom e pela TMS Entertainment, que é o estúdio lá que vai fazer as animações e fez o Vendetta, essa sim é canônica em relação aos jogos. Vamos pensar numa hierarquia: os jogos são o Canon mais importante. O que é o Canon? O Canon é tudo aquilo que é válido para a história. Então, na história do Database, por exemplo, esse logo. Esse logo aqui, ó. Deixa, deixa eu tentar levantar meu notebook. Aquele logo ali que vocês estão vendo, ó, ele é Canon, tá vendo? Ó? Ele é canônico, né? Mas se alguém fizer um logo diferente do Resident Evil Database, é uma fanfic. Entendeu? Não é canônico. Dentro das regras do mundo Database Corporation. Entendeu? É, então, a animação da Netflix, sim, ela é canônica. Já a série da Netflix, Live Action, e esse filme também, Reboot Live Action, não são canônicos. Assim, eles estão na mesma categoria do que os livros da S.G. De Perry. Então, eles estão numa categoria abaixo. O mais importante são os jogos. Depois, os filmes, que são materiais complementares, né? Os Reports, que são materiais complementares também dos jogos, e no fim, tudo que é licenciado. Série da Netflix, Live Action, né? E o Reboot, que é o que a gente tem nesse momento. Os livros é de Perry, essas coisas todas. Que é tudo produto licenciado pra Capcom fazer dinheiros, tá? Bom, uh, outra coisa que eu quero conversar com vocês, gente. Eu vou aumentar a minha tela aqui para vocês verem a seriedade das minhas palavras, tá? Vamos aguardar a caracterização dos atores como personagens, tá? Por quê? Porque quando você pega uma imagem de um ator e você coloca, você fala assim, nossa, não tem nada a ver com esse, com esse personagem... Ele é, realmente, não tá. A atriz da Jill não parece com a Jill. Tá? A atriz da Jill não parece com a Jill. Tá? É, o ator do Liam não parece com o Liam. Tá? Mas cabelo se tinge, no caso do Liam. Barba, tira. Tá? E a própria Rena, ela apareceu uma, uma suposta imagem dela. Uh, é, nas gravações Ela não tava com a roupa da Jill Nem nada Mas ela tava com um cabelo Muito parecido com o da Inês Que é aquela Primeira Jill de 1996 Ela tava com um cabelo é, Com umas mechas assim bem, bem douradas Que deu uma clareada no cabelo dela Porque a Jill tem mesmo esse cabelo Meio loiro escuro né, então, a gente, eu não tenho a foto aqui, mas vocês acham aí pelo Reddit, tá, então, eu achei que ela, eu não sei se essa foto é mesmo, das gravações, mas disseram que pegaram do Reddit e me mandaram, mas cara, eu já nem lembro mais onde, gente, porque eu tenho recebido coisa em todos os lugares, gente, até no WhatsApp me mandam coisa, tipo, amigos meus mandam as coisas. Então assim, eu não faço ideia de onde tá. Se tá no grupo dos apoiadores, no Telegram... Eu já nem sei, gente. Porque é, é, tanta gente me manda tanta coisa em todas as redes possíveis. Eu, mas procura no Reddit. Dá uma procurada no Reddit. Tem um, um tópico lá que o pessoal tá fazendo. E eles estão pegando essas imagens aí e jogando lá. Claro que, né, gente, no meio disso pode estar tá alguma imagem fake. Mas, se for fake, já me deu mais esperança. Porque ela tá parecida. Né? Ela tá parecida. Outra coisa, galera, tem uma outra situação também aqui, tá? O fato de os personagens é, não, não serem parecidos com os dos jogos, a gente não pode esquecer que é um filme licenciado, é um outro universo. Na regra daquele universo, o personagem ele é assim, né? Na regra daquele universo, ele é totalmente diferente. Então, tudo bem. Eu, eu, eu também preferiria outros atores, às vezes? Eu também preferiria. Tipo, meu sonho, eu já contei isso pra vocês aqui várias e várias e várias vezes, né? É, meu sonho seria a Felicity Jones, né? Do Rogue One como Jill. Seria a, a minha Jill dos sonhos. Ela é a Jill? Não! Então a gente não pode desejar aquilo que a gente não pode ter. Pare de ser doida, Monique, né? Se eles escolheram a rena, alguma razão teve. E se a rena foi escolhida, vamos confiar, né? E mesmo que não fique parecida, naquele mundo, naquela obra, naquele conjunto da obra, naquele Canon, o kenon ele é isso. Ele é o conjunto da obra, né? Naquele Canon. A Hannah, a Jill, é igual a Hannah. Tem a pele mais escura, tem a pele mais morena, né? Bom, é, vamos lá. Outra coisa que eu tenho visto muita gente falar aí também, tá, gente? Vamos lá. Ai, meu santo Cristo amado. Toda vez que você posta uma foto... Né, tá lá todo mundo feliz, se divertindo, amando. Nossa, cara, esse RPD tá maravilhoso. Cara, eu tô vendo igual, eu tô amando e não sei o quê. Sempre vem um. Sempre veio um estraga prazeres. Nossa, não sei como vocês... Faltou o monóculo, né? Porque ele é o inteligente, né? Eu, todos os outros, todas as outras pessoas são burras, né? Faltou o monóculo. Nossa, eu não sou como você tem coragem de hypear este filme? Porque, afinal de contas, eles já erraram tantas e tantas vezes. E é o estúdio que produziu os filmes do Paul Anderson. Então, aí, sinceramente, viu? Olha, difícil. Não, não dá pra acreditar que tanta gente está hypando este filme. Bom, como eu sou bem burra, né? Eu não sou intelectual, como esta pessoa super evoluída, né? Gente, é o seguinte, deixa os coleguinhas ter hype, vamos ter hype, sabe por quê? A gente tá num ano difícil, 2020 tá sendo um ano super bosta, muita gente morrendo, pandemia, governo fazendo um monte de bosta, governos, né, vários governos aí fazendo um monte de bosta, as pessoas brigando por console, as pessoas brigando por político, as pessoas brigando por brigarem, tá? O único alívio que a gente tem neste momento é o entretenimento. E este filme, ele é um produto de entretenimento, tá? Então, gente, eu acho assim, é... Vou dar um exemplo para vocês de quando eu fazia lá o meu primeiro site, que era o Fifre, Fifre, chamem como vocês quiserem, tá? Fifre.com, lá, o Face Your Fear, né? Quando eu fazia o Face Your Fear, eu peguei lá em 2000, 2001, o hype do primeiro filme da Mila. Eu lembro quando eu lia em revista que tava sendo negociado pra fazer um filme de Resident Evil, tanto que a primeira vez, o primeiro seria com o Romero e tudo mais, né? O Rafael até falou que ele é da época do Geocities. Eu sou da época do Fortune City, que era um servidor gringo horrível, horrível, de doer. era muito... Foi o primeiro servidor que eu botei meu meu site. Antigamente era muito caro para você pagar um servidor, não que hoje seja barato, mas antigamente era anos-luz mais caro, né? Então era, era complicado, né? Enfim, é, então a gente tinha aí é, o, o site e eu lembro que eu via primeiro nas revistas, ah, tá sendo negociado, não sei o quê, aí eu lembro de tipo, Mira Sorvino, que era uma atriz muito conhecida nos anos 90, cotada pra fazer a Jill, é, aí quando apareceu a, a Mila, a gente não sabia que ela ia fazer a Alice, né? É, falaram dela fazer, estavam falando que ela ia fazer a Dio e tudo mais, e eu digo pra vocês que o primeiro filme pode não ter agradado muita gente, eu gosto do primeiro filme até hoje, né? O segundo filme eu gosto de algumas coisas dele, né? O terceiro eu odeio, o quarto filme eu gosto de algumas coisas, o quinto eu gosto de poucas coisas, e o sexto eu abomino completamente, eu finjo que nunca existiu, que foi um surto, né? Então, assim, o primeiro filme, pô, era muito gostoso na época. Vocês verem aí, é, a gente achar, receber as imagens na internet. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer. Eu lembro quando, é, meu, era, era internet de escada, era uma bosta, sabe? Mas a gente ficava tudo feliz ali de ver um... um o novo filme, é, as novas imagens que iam saindo. E a gente ficava olhando, nossa, que legal, né? Olha, nossa, do que, que será essa imagem, né? Nossa, olha os zumbis, eles estão produzindo zumbis e tudo mais. Então, assim, vamos viver esse momento agora desse hype, né? Independentemente do resultado, se o filme vai ser bom ou não, se a caracterização vai ficar boa ou não. Vamos, vamos deixar isso pro futuro, o você é do futuro que lute depois, com decepção ou não, né? Mas vamos hypar sim, vamos hypar o RPD sim, vamos hypar uma cena de um caminhão, vamos hypar o Ken do Gunshop. vamos hypar sim, gente, sabe? Eu acho que é divertido isso, sabe? Eu acho divertido, eu acho que é um momento gostoso que a gente tem que aproveitar, porque faz 20 anos que a gente não tem isso. E sei lá, quando que a gente vai ter outro reboot de Resident Evil? Daqui 20 anos eu vou vir aqui com 55 anos. Falar, se eu estiver viva, né? Falar, gente, lembra lá em 2000 e em 2020? Então, gente, agora vamos hypar de novo. Então vamos hypar, gente, não importa se vai ser ruim, se vai ser bom. É um filme novo da franquia que a gente gosta. Tá? Então assim, deixa os coleguinhas curtir. Se você não tá hypado, não tem problema. Mas não precisa vestir, né, botar o um monóculo e fingir que você é o intelectualzão e que o resto da humanidade é toda burra. Porque é isso que eu tô vendo nas redes. Um monte de gente... Ai, nossa, que absurdo. Eu não acredito que tem gente hypando esse filme. Tem? Qual é o problema? Deixa as pessoas... Como eu sempre falo, eu sou muito... Deixa as pessoas Wesley falou uma frase ó, Quem vive demais pensando no futuro não aproveita o presente Exatamente E outra Essas pessoas que estão aí falando Ai, ah, não sei como tem gente hypando Porque a gente já viu A gente já passou por isso Essa pessoa hypou lá Por que, que ela tá tirando direito De quem não hypou na época O primeiro filme lá da Mila Por que, que ela tá tirando direito das pessoas hyparem hoje Isso para mim é até um pouco de egoísmo então deixa as pessoas raipar assim. E se reclamar, eu vou tatuar esse portão do RPD no meu braço. Tá? Só de raiva também. <risos> tá, gente? Eu já vou ler, tá, gente? Os super chats aí. Eu tô só conversando aí com vocês. Deixa eu beber uma água. E deixa eu pedir uma coisinha pra vocês, tá? A gente tinha aquele grupo do Telegram, sabe? É... A gente tinha aquele grupo do Telegram que eu sempre avisava das coisas e tudo, mas o grupo do Telegram não tava, tipo, pouca gente tava visualizando quando o objetivo era entregar 100%, sei lá se as pessoas estavam silenciando o grupo, sendo que, tipo, se é pra receber notificação, e, tipo, o número de membros tava só caindo. Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? É muito lugar pra eu postar, de vez em quando eu sempre esqueci algum outro lugar, em detrimento, é... é eu sempre priorizava o Telegram e em detrimento das outras redes. Então, quando tem live, quando tem vídeo, quando tem tudo, eu tô avisando, claro, na, no Instagram. Então, me segue lá no Instagram. Inclusive, ó, além de me seguir no Instagram, é, ativa as notificações no Instagram, porque de vez em quando eu tô fazendo live e gravando vídeo. Fóruns e GTVs aí que eu tenho feito a mais também. Eu tô bem ativa lá no Instagram. Então me segue lá e ativa todas as notificações de stories e tudo que é para vocês saberem, né? Quando tem live, vídeo, notícia, é... IGTV, TikTok, tudo, tá? Então ativa lá que é para não perder nada. É... Outra coisa, também ativa o sininho aqui do canal, tá? Ativa o sininho que é importante também, tá gente? Até que eu não sei se o algoritmo tem priorizado o sininho. E eu sei que é uma coisa que eu quase não falo, de ativar o sininho. Então eu peço para vocês ativarem o sininho também, tá? Aqui, talvez assim o YouTube entregue mais para as pessoas, né? Uh, e sigam lá no site roxo, cujo endereço eu deixei fixado num comentário, tá? Aqui embaixo depois. Dei uma olhada, mas tem na descrição também, tá? Tá? E amanhã, amanhã deve ter live lá, tá? Então vocês não percam também que vai ter live lá. E terça, quarta e quinta a gente tá fazendo live lá e segunda e sexta aqui, tá bom? Outra coisa, é, voltando pro filme aí. Se a gente vai ter a história do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2, tem mais personagem pra mostrar, né? Falta mostrar a Sherry. Porque a Sherry é uma ponta muito importante do enredo da Claire. Né? É um desdobramento importante da Claire, ao menos nos jogos. Né? Deve ter a Claire. Se tem o William Burton, talvez tenha a Annette também. O Ben. O Marvin. Né? Dos Stars, Barry. Não que o Barry vá aparecer ativamente no RPD, né? Mas ele pode aparecer na, em algum flashback de, de mansão, né? Então, talvez mostre o Barry. Uh, eu gostaria de ver a Rebecca, de repente. O, porque se for focado no Chris, ou ele ou eles vão mostrar uma versão meio Chronicles do Chris com a Jill e ignorar totalmente o Bravo Team, né, uh, ou, agora, o Vest Black falou do Carlos ali, mas eu acho que o Carlos não vai ser mostrado não, o Vest Black, porque se a história é focada no 1 um e no 2, o Carlos é do 3, então eu não sei se faz sentido, e eu acho que eles não devem fazer essa coisa do 2 3, que é 24 horas antes e 24 horas depois, né, é, tem que ter o Kendo, porque mostrou a loja, né, o Dramatic Gamer falando, é, deve, deve ter o Kendo, não tô falando que tem que ter, né, porque eu não, não tem que ter nada, gente, porque não sou eu que mando, né, deve ter o Kendo também, né, mas eu acho que não vai ter nada do 3, então assim, eu vi pessoal falando, ah, talvez tenha o Nemesis, eu acho que não vai ter o Nemesis, eu acho que talvez o Nemesis apareça em outro. Ou numa sequência, né? Mas eu acho que numa sequência, se a Claire e o Chris são os protagonistas, tá mais fácil depois da sequência ser do Code Verônica. Né? Já estão filmando, já. Sim, eles já estão filmando, Júnior. Até o ator que fez o William Birkin também. É... Ele postou no. Deixa eu pegar aqui o link, gente. Do ator do William Birkin também. Que ele postou também nas, nas redes sociais. Senhor amado. Calma. Aqui. Tá nesse link aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar direto do nosso site, tá gente? Ó, o videozinho dele falando aqui. Então, peraí, deixa eu ocultar a minha câmera. Ocultar a imagem. Hum. Acho que é mais fácil eu abrir a postagem dele aqui. E aí. Aqui. Peraí, gente, que tá sem som. Por que o Instagram deixa sem som o bagulho, né? Por padrão tá dando para ver aí, né? É, tá dando para ver. Não tá? Oh, meu Deus do céu, que coisa perfeita, mas tá dando para ver. Uh, my first day on Resident Evil. Very excited to play William Birkin. We had a great day. Fantastic first day. Uh, I can't wait to see this film. I can't wait to get home though and see my wife today. All right. Thanks everybody. I'll see you soon. Hey everybody. Bom, ele vai fazer o Birkin, tá? Esse ator ele tem 54 anos, tá, gente? Mais uma vez, é aquela prova do que eu falei pra vocês, de que o não desse filme não necessariamente reflete o não dos jogos. Porque o Birkin, no jogo, ele tem 36, tá? O Birkin é jovem pra caramba, porque ele entrou jovem na Umbrella. O Birkin entrou com 16, ele é dois anos mais novo do que o Wesker. O Wesker tem 38, Tá? então o Neil McDonough ele vai fazer o Birkin com 54, ou seja, esse Birkin que nem eu falei, o Birkin dos jogos é um, o Birkin do, do filme é outro, tá. E ele também fez o bison, o bison, né, do Legenda de Chun-Li. Legenda de Chun-Li foi a... Legend of Chun-Li, eu pensei em português e em inglês ao mesmo tempo e embolei tudo. Legend of Chun-Li, né, a lenda de Chun-Li que ele fez. Um bison americano loiro de olho azul. E vocês reclamando aí da mudança de etnia em Resident Evil. Ai, meu Deus do céu, viu? Gente, deixa, deixa eu ver aqui os super chats aqui, tá? Peraí, aí. Deixa eu abrir aqui. Aí daqui a pouco eu já vou ler o que vocês estão comentando aí, tá bom? Ele participou do filme do Sonic. Ah, do filme do Sonic eu não lembro dele no filme do Sonic. Mas ele faz um monte de coisa, gente. Eu sei que ele faz um monte de coisa. Uh, deixa eu ver aqui. Membro novo foi só o Pedro Arruda, né? Que eu já agradeci. Deixa eu ver aqui os o superchats. Não, não, não, não. Uh, teve o do John John, que mandou uma piscadinha. Então, eu vou retribuir. <risos> teve o Dimas mandando Boa noite. O Leonardo perguntando, cheguei agora, perdi alguma coisa? Perdeu bastante, Leonardo. <risos> Quer dizer, eu não sei em que momento você chegou. É, teve do Décio também, acompanhando aqui enquanto tento tirar o atraso nas tarefas de espanhol. Parabéns pelo trabalho. Olha, e Décio, tá vendo? Décio estudando espanhol, preciso também. E o João que mandou um Buenas. Obrigada, gente, obrigada aí pelos superchats. E olha a Aninha, Aninha, renovando o membro, linda. Obrigada. Uh, o Renato falou, eu queria ver aquele Chris índio do roteiro descartado do primeiro presidente Ivo. Então, gente, pra quem não sabe também, no próprio roteiro do Romero, o Chris seria descendente de indígena, né? E o Barry seria negro. Aquele roteiro do Romero, né? Aquele lá, né? Aquele lá. O Barry seria negro, tá? E... Eu acho, né, apesar né, do, do Chris indígena né, que a gente fala, eu acho que o Chris e a Claire tem alguma etnia indígena sim, até nos jogos. Por quê? Porque a roupa que a Claire usa no Dark Side e a roupa que a Claire usa, que é a roupa especial dela, no Resident Evil 2, tem traços de roupa indígena. Então talvez seja aí uma pista para o background, né? E eles têm um cabelo liso, né, e uma pele mais morena, né, então talvez sejam traços indígenas sim, né, porque tinha lá os, os índios americanos, né, e tudo mais. É, Mohawk, né, e tal, eu não manjo muito da história americana, né, gente, mas isso aí. Paulo, obrigada por se tornar membro do canal, muito obrigada. Ah, uh, que mais? Deixa eu ver pergunta aí sobre o filme, cadê? Pergunta sobre o filme. Gente, eu tô focando no filme, tá? Você curtiu mudar em etnia? Alexandre, é aquilo, cara. A gente preferiria que fosse 100% fiel, tipo, pra pegar o personagem e botar lá? A gente ia gostar, né? Se pegassem sei lá a Sasha Zotova Só que a Sasha é modelo, ela não é atriz, né? Mas vamos ver, né? Eu falei, vamos esperar a caracterização. O Hugo mandou um superchat... Mori, Alinda, linda, tô empolgado pra este filme, vamos que vamos. Parabéns pelo conteúdo de sempre, você é a minha referência BR sobre qualquer conteúdo Resident Evil. Beijos, obrigada, Hugo. É. Assim. Uh, claro, gente, a gente prefere que seja igualzinho, não é. Mas a caracterização é o mais importante. Eu lembro o pessoal falando do Henry Cavill como Geralt. Nossa, não tem nada a ver com o Geralt, não tem porra nenhuma a ver com o Geralt. Até quando saiu a primeira roupa, o pessoal encheu o saco que não tinha nada a ver com o Geralt. E Só que, na verdade, é o Geralt dos livros, não é nem o Geralt do jogo. E as pessoas, na verdade, não leram os livros, é o mesmo não li, né? E eu gostei, aí depois falar não, mas é dos livros, não sei o quê, né? E aí, hoje todo mundo ama o Geralt, da Netflix. Samu, obrigada, chamo o Samu! Salve! Boa noite, como você está? Tudo bem, Samu. Obrigada. Uh, igual a Alicia kender como Lara Croft. Eu particularmente não gosto da Alicia kender Eu ainda acho a Angelina Jolie... para mim, a Angelina Jolie continua sendo a, a minha Lara favorita. Mas eu achei que a Alicia mandou super bem como, como Lara. Na questão do, da, da, da, da preparação né, pra personagem e tudo mais, né, mas aí é preferência, não é tipo imposição, é preferência minha, né, preferência é preferência, é a gosto do freguês, né, gente, ninguém é obrigado também a gostar de tudo, né, isso é muito importante também, né, uh, o, agora o Tom Holland, né, que ele, tá, ele vai fazer o, o Nathan Drake do Uncharted, né, e ele postou uma primeira foto e falou, oi, eu sou o Nate, é, e eu eu adorei, cara, porque eu lembro eu, eu, eu, eu, vi, eu vi o Nate ali tem gente que tá achando ruim eu gostei, né, eu joguei todos os Uncharted, menos o do PSP mas eu joguei todos eu, eu tenho a, a era novinha, né a era novinha do, do Nathan então, né uh, eu gostei e eu, eu, eu tava mano, eu tava pensando comigo, mano, o que, que esse moleque vai fazer o Nathan, só que ele não é mais um moleque né é que a gente também tem uma ideia de um ator muito jovem e a gente nunca mais desassocia esse ator é, dele jovem. A gente só pensa é, dele agora mais velho, a gente não consegue associar ele com ele mais velho. Então a gente só consegue associar o Tom Holland ao Homem-Aranha, que é um menino, mas ele já não é mais um menino, né? É, e outra coisa, o, até o pessoal ali falando do, do, do menino que vai fazer o Batman também agora aí, né? Mesma coisa do Hit Ledger também. Hit Ledger, meu Deus, eu lembro. Esse moleque de filminho adolescente vai fazer o Coringa? Mas como assim? Que vá merda, nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Coringa. Foi a mesma coisa na época. Eu lembro que eu já gostava do Hit Ledger, que eu amava Coração de Cavaleiro. Foi um filme que eu, tipo, assisti, assim, umas cinco vezes. <risos> eu amo, né? E eu lembro que eu fiquei mó feliz quando eu vi que o Hit Ledger ia ser o Coringa, né? E, e eu também, e, a, e agora a gente tá vendo a mesma coisa aí com o ator do, do Batman, né? O Robert Pattinson também. Que todo mundo, não, mas ele fez um, um vampiro que brilha, né? tem nada a ver e não sei o quê. Então, vamos ter calma nós, né? Vamos ter calma nós. Gente, existe peruca, tá? Existe pós-produção... Tá? Tem isso também. A pós-produção, eles fazem o que eles quiserem com o ator. Rejuvenesce o ator. Faz o que quiser com o ator. Então, calma nós. O <coughs> que mais, gente? Ah, o pessoal me lembra, obrigada, gente. O Robert Pattinson. Uh, é, o Legolas também, né? É, também. Pô, Orlando Bloom, tem, ele tá com a peruca, gente. Ele tá loiro de cabelo comprido. É um elfo, sabe? Não existe elfo, tudo bem, que não existe elfo, né? Mas, tudo bem. A Jill também não existe, gente. Tudo bem, tem, um, tem uma imagem pré-estabelecida e tudo, né? Uh, oh, Coisa Idiota aí! Ai, ah, eu não gosto desse nome, Coisa Idiota. Por que eu tô te ofendendo. Foi ele que fez o demake do Resident Evil 3 do vídeo que saiu hoje, tá, gente? Depois vocês vão lá ver. Uh, quero só ver quando sair as notícias de atores da adaptação de The Last of Us. Aí, olha, a galera já chama o The Last of Us de The Lacre of Us. O que vai ter de gente chiando quando sair esses atores? Não quero nem ver. Você gostou do ator do Chris? Ele me lembra muito o Chris do Code Verônica, cara. Muito! E lembrando, Chris e Claire são os protagonistas, tá? Os outros personagens serão de suporte, tá? Gente, é o seguinte, é... deixa o like, tá? Por favor. É... Espero que vocês tenham gostado aí desse apanhadão das informações que eu passei pra vocês. A Galgador também foi criticada quando foi escolhida para ser a Mulher Maravilha. Gente, teve gente que reclamou porque a galgador raspou o sovaco para fazer a Mulher Maravilha, porque a Amazona não raspava o sovaco. Então, assim, não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo, né? Uh, gente, é, então, eu peço para que vocês, por favor, deixem o like tá, nesse vídeo, compartilhem essa live aqui com todo mundo, tá bom, é, pra, pra gente atingir mais pessoas aí, a gente tentar pelo menos chegar nos 90 mil até o final desse ano, né, pelo menos os 90 mil, tá, eu vou errar aí 10 mil ainda na, né? na, na meta, mas tudo bem, né, e cara, a gente tá quase nos 40 mil no Instagram, então é o que eu falo, a gente perde de um lado e ganha do outro, né, é, a rede que eu tô mais ativa agora, gente, é o Instagram, porque o Twitter virou um Chernobyl, então eu meio que uso o Twitter só pra postar notícias agora, coisa do, do site mesmo, que não tá dando, né? É, e né, eu tô no TikTok também, vocês podem pegar o link também lá no Instagram, que eu posto lá. E não esquece de seguir no site roxo. Tá bom, gente? É, hoje eu não vou fazer, não vou me estender muito, não vou me alongar muito, eu tô meio doente, Tá? Eu tô tendo febre desde ontem, então eu, eu vou ficar por aqui mesmo hoje, tá? Não sei se amanhã tem, tem live lá na roxa. Se tiver, fiquem ligados que eu aviso vocês. Então fiquem ligados lá no, no Instagram. Ativa a notificação, tá? Mas vamos, vamos ver, vamos ver. Né? Vou pegar pra me cuidar, tanto que eu tô aqui bebendo uma aguinha, tô me cuidando. Né, porque eu ainda quero ver o lançamento do Village, eu não posso morrer agora não. <risos> que horror. Tá bom, gente? Ó, então fiquem bem, se cuidem também, tá bom? Muito importante que vocês também se cuidem. É, e muito obrigada a todo mundo aí que assistiu essa, essa live. É, de verdade, tá? Valeu mesmo. E tamo junto, gente. Tamo junto. Assistam o vídeo que saiu hoje. Tá bom? Beijo, gente. Ah, um spoiler só para quem tá aqui. Logo, logo teremos uma segunda aula de Resident Evil e Nihongo, japonês. Fiquem ligados, vocês não perdem, a gente já tá preparando o material já para vocês. Eu tô ajudando a preparar. <risos> Tchau, gente. Beijo.